pessoal, tudo bem com vocês? É, vou deixar aqui o meu bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui é boa noite, agora são exatamente 18 horas e 25 minutos. tô falando aqui na cidade de Volta Redonda. Vou tirar a minha máscara porque eu acabei de chegar da rua, né? E você que não pode ir para a rua, fica em casa. É a sugestão que a gente é, tem dado aí, acompanhando a determinação das autoridades aí da saúde, certo? Que aquele que está no grupo de risco, é, mesmo que não consiga ficar em casa, use máscara, use o álcool gel, tá ali em cima ali da geladeira ali, é, use o que for possível e preciso para você se proteger e se livrar dessa doença que está correndo aí e que a gente em breve vai se ver livre, se Deus quiser. Enquanto isso vamos trabalhando, né? Vamos produzindo quem pode produzir. Nós só, nós estamos nesse ramo de atividade aonde julgaram ser necessário, certo? Que é aí a reparação da frota que está aí correndo, né? Que está movimentando o país. Então a gente faz parte disso e a gente está aqui encerrando esse dia. É, graças a Deus. É um dia de serviço, teve, tivemos trabalho aqui e não tem sido assim com todos os colegas reparadores. Infelizmente, por motivos ou outros, é, alguns aí estão tá passando uma séria, sérias dificuldades até. O movimento caiu muito. Mas a gente não desanima, mesmo com tudo isso, está aqui para ajudar os amigos e principalmente você que nos segue, que nos ouve todo dia. Curte, compartilha os nossos vídeos. Você que ainda não é inscrito, por favor se inscreva e dê essa ajuda, essa moral aí Como você tem dado até aqui, me vendo até aqui esse momento É sinal de que você acreditou e confia no nosso trabalho Então dá mais essa moral se inscrevendo, compartilhando e chamando os seus colegas, seus amigos mecânicos Auxiliares mecânicos, pessoas aí da reparação do modo geral automotiva ou até entusiastas né? aquele que gosta de mexer final de semana no seu carro, dar o talento ali, né de uma preparação, quem sabe, por favor, nos ajude aí. E meu muito obrigado aquele, por todos aqueles que já têm ajudado, têm chegado no canal, né? seja bem-vindo, e a gente é assim, a gente está aqui para poder compartilhar conhecimento técnico e tirar aí algumas dúvidas Ajudar alguns colegas mecânicos Aos alunos também do nosso curso Sempre aí é, se, nos seguindo né Com alguma indicação de, de, de, uma, de uma solução De um problema Então é esse o nosso objetivo desse canal tá é, Muito obrigado pela sua presença Você que está chegando agora E fica à vontade para sugerir ideias é, Fazer perguntas Ou dar opiniões Quem sabe até crítica Uma crítica eu tento ver de uma maneira positiva para construção, para melhora do nosso trabalho, ok? Então fica à vontade aí no nosso canal. E a pergunta de hoje que me fizeram é a seguinte. Ale, apareceu um barulho, quer dizer, tipo ruído de ferro com ferro, muito grande quando ligo o carro. Parece que vem da direção. Parece que vem... Da direção, eu vou responder, mas antes eu quero te pedir desculpa e perdão por nossa edição aqui. Tem hora que a luz ela vai e volta, é a câmera tentando se ajustar aqui ao ambiente, a luminosidade que tá aqui, tá? Então você me perdoe aí, né? Talvez o nosso editor consiga corrigir isso daí, mas se não conseguir, é sinal de que a gente tem que melhorar e adquirir equipamentos aí mais modernos qualificados, né? para poder estar tá produzindo esse material aqui tão útil e tão valoroso para muita gente, ok? É, mas vamos seguir aqui então a resposta certo. Então aqui o, o, o cliente, né, o nosso seguidor do canal, ele nos pergunta o seguinte: é, que ele escuta um barulho, parece que ferro com ferro, pode ser também ferro com plástico, plástico com plástico. Alumínio com ferro, alumínio com plástico, os barulhos eles são eles se diferenciam. Você mecânico tem que apurar os ouvidos para poder entender o barulho e ver o procedimento da onde que ele vem, tá? Porque existe diversos tipos de barulho. Não pode você é, é, julgar e generalizar, colocar tudo como o mesmo barulho. Não. Há barulhos e barulhos. Você tem que saber diferenciar barulhos. De barulho. Então o barulho de direção mais comum é quando a bomba apresenta algum tipo de defeito: falta de óleo, vazamento, afrouxamento da bomba ou da polia do suporte da bomba, certo? Ou até correia. A correia, uma polia empenada, ela produz um tipo de barulho, uma característica, né? Mas produz outros tipos de barulho. A exemplo do que o, o nosso amigo aqui pergunta pode ser. É, correia dentada encostando na proteção, na capa protetor, protetora da correia dentada Ou até mesmo a correia de acessórios 6, 7, 5, 4, 3 PK Encostando também na parte protetora da correia dentada Ou até mesmo encostando no suporte que pode estar frouxo né? Uma bomba que pode estar ali frouxa com os parafusos dela E ela vive ali batendo produzindo algum tipo de barulho é pode ser uma fixação dessa bomba tá como já disse há bombas como dos veículos da Volks do G2 até o G4 que a polia é fixada por parafusos G5 G6 também só que é menos comum dessa desse parafuso afrouxar da geração 5 e 6 já até a geração 4 não então, já tem mais facilidade de afrouxar e produzir barulho característico no acionamento da direção, né? Uma correia também trocada. Existe duas maneiras de colocar a correia dos veículos volts G2 e G4. Existe duas maneiras, mas só uma é que é correta, tá? Eu vou tentar colocar para você aqui o desenho da maneira correta de se colocar essa correia. Tá vendo aqui? Pois então, é, essa é a maneira correta de instalar essa correia nesse conjunto de acessórios, alternador, bomba d'água, certo? É, bomba da direção, compressor do ar, essa é a maneira correta de instalar, ok? Então só existe essa maneira, mas, ou melhor, correta, existe outra maneira de colocar, muitos mecânicos por aí aplicam, mas fica fazendo barulho, fica fazendo chiado, um barulho de grilo, muito ruim, então a gente tem que procurar saber a forma correta de aplicar isso aí, em especial dessa desse tipo de direção. Mas existem outros veículos, outras montadoras que produzem barulhos diversos. Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre uma dureza instável, que parece que vai caindo ou subindo. Pode ser correia seca, ressecada, como a gente disse. Tá? Então nessa sequência ainda temos aqui a dizer que pode ser de muitos lugares. Quando você aciona e escuta algum tipo de barulho, chiado, zumbido, um grilinho, um nheco-nheco, um clic clic, alguma coisa parecida. Tá? Então é levar para o especialista, para o mecânico e verificar onde que é o ponto de barulho. Mas é, é, procura pedir para o seu mecânico... Tem um carinho, um cuidado e usar esse instrumento aqui, ó. Esse instrumento aqui se chama estetoscópio. Não sei se a pronúncia tá certa, mas eu acho que é isso aí. É semelhante ao que o médico usa. Você coloca aqui, coloca aqui lá nos possíveis lugares onde que vai haver o ruído, certo? A pontinha dele. E aí... O seu mecânico ele vai poder dizer para você com um pouco mais de precisão aonde que é o barulho, tá? Isso aqui não é para medir pressão ou ver aí o batido do coração, não, gente. <risos> Isso aqui é para poder a gente ver barulho mais de perto. Tá? Aí acertar, né? A gente tem mais chance de acertar onde que é o local do barulho com esse instrumento aqui. Estetoscópio. Me perdoa aí o, o, os os professores de plantão, se a pronúncia aí tá, tá errada, tá? Mas eu vou colocar aqui o nome certinho também, tá bem? Então, muito obrigado. É, fica aqui mais essa resposta da série. Pergunta para o Ale, que o Ale responde. Sendo da direção, né? A gente vai se esforçar para responder, ok? Então, fica aqui o nosso forte abraço e tica aí, não se esquece de acionar o seu sininho para receber a notificação logo que tiver vídeo novo no canal forte abraço